E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje mais uma vez trazendo esse jogão da Gameloft que eu sempre gostei Porém parei de jogar há bastante tempo e agora eu retornei, tô falando do Rivals Knight Mano, esse jogo onde você é um cavaleiro totalmente de forma literal, tá ligado? Exatamente, você vai fazer disputas, né? Aquelas disputas medievais que tinha, muito louca. Que um corre de um lado, outro corre do outro, você tem que colocar lança, tempo e tal. Se você quiser baixar, é o primeiro linkzinho da descrição. Eu não consegui recuperar meu save, mas vamos lá, né? Vamos lá, ó. Jogar. É... Pá, beleza, aqui tem um tutorialzinho, Rapidex, beleza, e vamos jogar aqui, ó. O bom é que ele é multiplayer, tá? Dá pra você jogar com pessoas reais também, se eu não tô me enganado. E aqui é o... Não, eu acho que não dá pra jogar com pessoas reais, dá pra jogar... Tem apenas o ranqueamento, né? E aqui tem a ordens, as ordens aqui, né? A ordem do Falcão e tal... Tipo Mortal, Mortal Kombat, você vai ganhando e tem que subir até o topo, então... Isso daqui é bem difícil, né? Diga-se de passagem, a Ordem do Dragão, tal, e beleza. Então vamos batalhar aqui, ó. Primeirito, vamos ver. <risos> Esperar carregar, né, galera? Lembrando se você estiver curtindo, não se esqueça de avaliar, deixando o gostei. Esse jogo é um joguinho épico da Gameloft, meu. E você pode baixar em qualquer dispositivo, porque é um jogo bem antiguinho mesmo. Eu acho que é de 2013, se eu não me engano. Vamos focar aqui na apresentação, olha as texturinhas e tal. É um jogo bem feitinho, vai, ó. E então a gente vai enfrentar o Príncipe Arthur. Ó que zica, hein? Mas beleza. O Príncipe Arthur, eu tenho uma leve vantagem sobre o Príncipe Arthur. E vamos jogar. Eu não quero nenhum... Power up. ai muito tarde. Beleza, vamos ganhar velocidade, ó. Tem que ir pôr no verdinho ali, certinho. Boa, boa. Foca, mas não sufoca, que esse é minha, moleque. <risos> Olha o maluco voando, mano. Vitória. Alta velocidade. Caraca, niggas. <risos> Sorte que não morreu, hein, negão. Foi logo na... No... Foi logo nas tetas, vamos novamente, vamos mais um aqui, esse jogo é cabuloso. Se você quiser ver mais gameplays, não se esqueça de comentar, mano. Tem muita gameplay aqui no canal, então eu recomendo que, além disso, você inscreva-se e também ative o sininho, né, mano. Aqui eles mudaram um pouquinho, né, antigamente não era assim, mas vamos lá. E aí você pode também é, ir upando, né, o seu personagem, claro, você vai precisar com o tempo... Que vai chegar num determinado momento que você vai estar tá em desvantagem. Então vamos lá. Eu tenho que tocar certinho. No momento da, das três cornetas lá. Aquele... Ó, um. Dois. Ai, muito cedo. Puta, perdi velocidade. Vamos tentar recuperar aqui nos perfect da vida. Ó. ah, Consegui, caramba. Não foi perfeito, mas eu consegui. Sorte minha. Ali você tem que acertar certinho o ponto, senão não é GG, mano. Senão você perde. Vamos para o próximo aqui, ó. Tentar fazer bonito aqui. É... Próximo duelo. Contar o Sir Bernon. Então, beleza. Ai, caramba, mano. Perdi totalmente o time desse jogo aqui. Bora. Bora. Lembrando que esse negócio aqui, ó, cada vez vai ficando mais difícil, tá, galera? Não é fácil assim sempre, não. Ganhei, caramba, que sorte, mano, que sorte, por pouco. Alta velocidade. Vamos só mais uma, galera, pra vocês verem o quanto é legal esse jogo, mano. É um joguinho bem casual aí, ó. Ganhei selos reais, beleza. O cara tá falando ali pra que serve os selos reais. Primeiro, vamos, vamos ver se dá pra equipar aqui, ó. A armadura. Mostrar pra vocês, né, ó. Dá pra melhorar. Entendeu? Tem vários tipos de armaduras aqui, ó. Eu não tenho dinheiro suficiente, então aqui eu vou dar uma upadinha, ó. E aí eu vou pular aqui, né, porque eu tô com um diamantezinho, beleza? Então já upei a armadura. Então vamos jogar aqui, dá pra fazer isso com, com todos os itens, né? E também dá pra pegar lanças mais, mais fortes, etc, né? Eu tava bem avançado nesse jogo, que pena que não salvou, né, a, o meu progresso... Mas naquela época a Gameloft ainda não tinha, né? Muita, muita tradição de colocar as coisas na nuvem, né? Vamos tentar acertar o ponto desse, galera. Comigo, ó. Pam, pam. Perfeito, perfeito. Bora. Bora. Perfect, perfect, perfect. Na testa. Nossa, que delícia, mano. Olha essa câmera. Caraca, niggas, na testa, esse daí vai ficar com dor de cabeça. Espero que naquela época já tenha inventado o Dorflex, mano, que ele vai precisar, na moral. Galera, é isso a gameplay de hoje, Rivals Night. Muito bom esse jogo, tá? E se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e tamo junto até o próximo vídeo. No mais é isso, galerinha, valeu, falou, eu fui!